You came for lightning, shocks every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at. Centro Disneyland Paris e a Disney World dos Estados Unidos, é que lá do estacionamento para a entrada você vai com um trenzinho e aqui ó é um complexo, complexo de esteiras rolantes que como disseram aqui é rápido mas é devagar. Mas aqui é o sinal ó bem-vindo e vamos entrar. <música> Um dia bonito, bastante calor é, Tudo muito bonito Essa é a entrada é, Principal A nossa esquerda Ficou o Disneyland Studios E nós vamos entrar agora Da Disneyland Paris, na verdade, no estúdio que é o Crush Coaster. A atração de carros motores vai começar, e é uma atração que você só pode ver agora aqui em Paris. Esse espetáculo não está mais é, em cartaz, digamos assim, na né? Disney Land, ou na Disney World. Então, quem gosta de carro, tem que vir. da Vila Francesa, aqui na Disneyland Paris, e é muito bonitinha a área, e a principal atração é uma atração nova chamada Ratatouille, que está aqui em Paris, uh, em fase de teste para depois ir para os Estados Unidos e para as outras uh, Disneylands uh, ao redor do mundo. E a gente acabou de ir na atração, é uma atração muito legal. Uh, assim, violenta, não é de emoção ela é um 3D eu acho que só quem vai ter problema nessa atração é quem tem problema de labirintite e eu recomendo muito vocês pegarem o um Fast Pass Olha, ali do lado é a área do Fast Pass é só você entrar naquela casinha ali naqueles arcos e pegar aqui na Disneyland Paris você não tem o Fast Pass eletrônico como é nos Estados Unidos ainda é o bilhetinho você pode pegar quantos você quiser E recomendo muito que vocês peguem Porque a fila é muito devagar São carrinhos de quatro pessoas E a fila anda bem devagar uh! Uh! A gente está saindo aqui da Hollywood Tower of Terror, aqui chama-se Hollywood Tower Hotel, e é muito legal, é tão legal porque nos Estados Unidos não pode levar a GoPro lá dentro, e aqui é a Gift Shop, claro, que como toda Disney tem uma Gift Shop, e essa aqui em particular é muito bonita. Vamos, chéri, é novo, onveio, graça. Plá la E moi je suis Todo mundo chante, todo mundo dança. ça, c'est la France. mieux Hoje nós estamos aqui na Torre Eiffel e eu queria dar uma dica de como evitar essas filas. Um, hoje em dia você pode reservar o seu lugar para visitar a Torre Eiffel uh, online. Uh, os ingressos começam a ser vendidos uh, dois meses antes do dia que você quer visitar, custa 17 euros. Nós reservamos. Mas uh, eles deixam uma nota no site que caso uh, haja alguma circunstância uh, especial Eles vão cancelar e cancelar os nossos tickets por causa da final da Copa do Mundo Então nós tivemos que vir hoje, que é uma terça-feira, para a fila, para essa fila enorme Então algumas dicas Faça melhor o que nós fizemos, chegue antes das nove da manhã aqui Uh, as filas vão ficando maiores ao longo do dia E dizem que chegando às 9 uh, ou antes das 9 é melhor Nós chegamos aqui 930 e meia, já pegamos fila Vai ter duas entradas para passar pela segurança Uma vai ser uh, a entrada depois do Parque uh, Champs-du-Mars O metrô é a um, Bir Hakan Essa entrada é a mais perto, mas também é a mais cheia Então a nossa indicação é que você venha pelo trocadeiro e desça ali na na, na praça da Trocaderô e venha descendo ali e entre pela entrada eu acho que é a este uh, então é isso reserve a, a fila de para quem tem ticket não tem fila eu estou olhando ali ó é lá no fundão ela não tem fila você entra direitinho mas se não der para você reservar venha aqui e venha bem cedinho Uh, pra não ter que pegar essa fila. E quando você comprar o seu ingresso, ingresso, preste atenção: que quem, quem tiver menos de 24 anos paga só a metade. N'arrive croire Dis que le jour il reviendra <música> toujours. Je Seul dentro de meus E daqui, ó, bem na nossa frente está o Arco do Triunfo. Se você vê pela direita é toda a Champs Élysées, terminando no Palais Royal. Muito Aqui bonito. é a vista do Trocadéro, que é, na minha opinião, o melhor lugar para ver Paris.